Ao contrário da crença comum, a Porsche nasceu como gabinete de engenharia e design em 1931. Foi assim que Ferdinand Porsche se envolveu na criação do Volkswagen carroça, assim como na concessão de diversos veículos militares do regime nazi. Só mais tarde, em 1948, e pela mão do seu filho, Ferry Porsche, é que a empresa se torna construtora de automóveis com o lançamento do Popular 356. E para comemorar os 50 anos da fundação da marca como Gabinete de Design e Engenharia, a Porsche lançou em 1981 edições limitadas, denominadas Jubilee, para cada uma das suas gamas de altura: o 924 com 600 unidades, o 911 com 200 unidades e o 928 com 140 unidades. E são precisamente dois exemplares Jubilee. Um de 911 e outro de 928, que trazemos aqui hoje. E o que é que distingue estas edições limitadas de Jubilee? Começa logo pela cor exterior exclusiva em Meteor Metallic Grey. Já o interior é todo revestido na cor Bordeaux, desde os tapetes, aos bancos, às portas. Os bancos são em pele, mas a parte central é em tecido riscado, em branco e Bordeaux. Uma particularidade, e é aquilo que é o ponto fulcral destes modelos, é que os encostos de cabeça têm a assinatura de Ferry Porsche. a tecnologia do 911 em 1981, com a tecnologia emprego 928S, facilmente percebemos que são carros completamente dispares. O 911 foi sempre um desportivo e o 928 dentro dos desportivos deixou de para ser um grande tourer. Uma das coisas que 911 tinha muito a seu favor, era o facto de que era um desportivo socialmente aceito, ou seja, não era excessivamente caro, não era demasiado elitista, não era demasiado exótico, ao contrário dos seus concorrentes italianos, por exemplo. O SE tinha várias particularidades, e a primeira que foi primeiro 911 integralmente uh, galvanizado, ou seja, já não tinha problemas de corrosão, é uma coisa que é valorizada hoje em dia, principalmente, para quem gosta de restaurar os carros. Para quem não esteja tão perdendo da condição dos 911 clássicos, temos que pensar numa coisa, é que é um carro cuja tecnologia Deriva já da década de 1960. Portanto, suspensão ainda com barras de torção e não molas helicoidais. O que, acima de tudo, lhe proporcionava uma robustez enorme. A fluidez com que ele sobe de regime. 5006. Uou! é sempre empolgante. Este é o 911 SC, que tem um motor flat 6, 3 litros, que tem a particularidade de ter o um bloco em alumínio. Aliás, um dos grandes trunfos deste carro é precisamente o facto de o bloco derivar daquele do 911 Turbo o que fazia dele o um motor, praticamente, à prova de bala. O E.C. começou com 180 cv, depois passou, logo a seguir, para 188 e depois, com o aumento da taxa de compressão, passou para os 204 cv, que é o caso deste. E uma particularidade é que, devido ao sistema de injeção, e porque já havia algumas preocupações de emissões à mistura era um motor bastante económico não só face aos modelos anteriores como a, mesmo ao seu sucessor, que foi o 3.2. Pode-se dizer que este motor é um mimo que eu vou aqui às 1800 e carrego e tem uma entrega que potência suave, progressiva, deliciosa. Ah, com ronco. Lindo. A caixa requer alguns cuidados. Temos que fazer o H que é para não arranhar e para acertarmos ali no ponto certo. Ao contrário das caixas de velocidades atuais, nem sempre o tato mecânico era uma virtude dos automóveis 280. A caixa do 911 SC, denominada 915, tem os seus truques para conseguirmos trocas suaves e rápidas, sem perda de rotação. Ainda que a direção não seja assistida, basta o carro movimentar só uma menadinha para que possamos fazer as manobras com total conforto. Ele é obviamente físico, e é esse estado físico que, que torna este carro tão especial. Porque é difícil de traduzir em palavras, porque é que o 911, desde o seu nascimento até os dias de hoje, é tão diferente, o que é que o torna tão único aos seus concorrentes e outros desportivos é que a sensação de aderência em curva e de controle sobre o carro é permanente, é constante Para explorar as capacidades deste chassi é preciso empregar uma certa técnica algo diferente de do outros outros carros devido à eterna questão da distribuição de peso, com maior incidência do eixo traseiro, a condução do 911, principalmente desta geração, obriga a uma ginástica diferente. Ou seja, a melhor forma de explorar todo o seu potencial passa por alongar a travagem para dentro da curva. Isto permite manter o carro mais equilibrado na inscrição e para que, Assim, ele não tem a tendência para fugir no momento em que reaceleramos. A verdade, no entanto, é que a qualidade do diálogo com o computador é tal que ele diz-nos sempre, ele ensina-nos o que, é que, que é que é preciso. E aprendemos qual é a melhor forma de o tratar. Ele encarrega-se de nos ensinar. E é uma coisa muito curiosa: é que quanto mais depressa andamos no carro, mais fluido tudo se torna, mais nos entrosamos com o carro. Um pormenor dos primeiros 911 até à geração 993 é que os pedais são assentes no piso, tal como o Volkswagen Carocha. Não surpreende, pois partilham alguns genes, como todos sabemos. Facilmente nos habituamos a isso. A travagem é positiva. Assim que encostamos o pé, sentimos a desaceleração. E isso ajuda a ganhar essa confiança necessária para dar um bocadinho mais depressa. carro do seu género, estamos a falar de um carro já com 40 anos, o conforto não é mau, não tem obviamente a qualidade do 928, mas é um carro que, sem grandes sacrifícios, daria para fazer uma boa road trip, e depois é o um motor boxer, 6 cilindros, sempre aqui a servir como sinfonia, não é preciso rádio para nada. Um 911 SC, a valores atuais do mercado, pode custar acima dos 60 mil euros. Mas tendo em conta que se trata de uma edição limitada Jubilee, este SC vê o seu valor subir acima dos 80 mil euros. Pela exclusividade, pelo excelente estado de manutenção e pelas sensações que produz, haverá melhor investimento? E para quem é amante da condução, e de desportivos, é o melhor psicólogo possível. Quanto ao 928, trata-se da versão S, com um fantástico V8 de 4.7 litros, que debita nada menos que 300 cavalos. A grande particularidade deste carro é que era um transaxle, ou seja, a caixa está colocada atrás junto ao diferencial para melhor distribuição de peso. Conforme eu previa, quando se passa do 911 clássico e entramos no 928S, estamos a entrar num mundo completamente diferente. Um mundo onde o luxo e o requinte passam a ter outra importância. Este carro tinha um conceito e uma construção completamente diferente do 911. Era um carro muito mais moderno, era um verdadeiro GT. É um cruzador em que o conforto e o luxo eram prioridade para além da performance. Basta ver que, por exemplo, há condicionado, Ótimo, mais confortável, até porque este motor emana muito calor cá para dentro. Já tinha outros equipamentos raros na altura, como por exemplo, Cruise control Já diz muito o tipo de cliente a que a pretendia atingir com este 928. A posição de condução é melhor que o de 911, os comandos aqui são bastante mais económicos, digamos assim, mas bastante inovadores para a época. Já havia aqui a consola central que nos ajudava a sentirmos-nos mais envolvidos pelo carro. Posto isto, uma das razões por este carro também era tão luxuoso e bem equipado tem a ver com o facto de o um mercado-alvo ser os Estados Unidos da América. Infelizmente foi uma aposta não propriamente ganha para a marca alemã, isto porque quando o carro foi lançado ali em finais de 70, 77, 78, deu-se a crise do petróleo. Ora, um espetacular V8 consome e bem. Não se continuava com o clima mais economicista em que o mercado americano entrou nesse final da década de 1970. Devo confessar que 911 é aquele ícone e que por norma toda a gente adora. Mas este 928 foi a minha primeira paixão dentro do universo Porsche. Curiosamente, também foi uns anos mais tarde, quando já tinha carta de condução, o primeiro Porsche que alguma vez conduzi. Nesta era, a Porsche fazia muita diferença face aos seus concorrentes. na qualidade de construção, a qualidade dos equipamentos e toda a concepção dos seus modelos. O Porsche 928 tinha uma construção muito avançada para a sua época. A carroçaria era composta por três tipos de materiais distintos. Chapa de aço, chapa de alumínio e plástico reforçado. A sua produção iniciou-se em 1977, estendeu-se até 1995, dentro da edição Jubilee, o 928 é o mais raro e o seu valor pode atingir os 60 mil euros no mercado de colecionadores. A parte de todas essas considerações este 928 é bem filtrado, muito confortável, bem mais confortável que o 911, não tem nada a ver a forma como ele pisa, a forma como ele absorve as irregularidades. E isto sem nunca perder a consistência em curva e até a qualidade de diálogo com o condutor. E a direção assistida é bastante avaludada. Isso permite outra descontração e menos esforço, não deixa de ser um carro físico mesmo assim, porque é assistida mas não demasiado assistida, para não se perder o tato com o estrada Este V8 é realmente especial 5.000... 5.500... espetacular tem redline às 6.000, também não me muito, porque senão mesmo em segunda e terceira já estou aqui a atingir velocidades, digamos que pouco aconselháveis, principalmente para um dia em que a chuva decidiu fazer a sua aparição. tem um rugido espetacular e este carro é um poço de força porque mesmo que tenha engrenado uma mudança mais longa, ele tem sempre resposta. Nunca se nega. A caixa é transaxle, conforme eu disse, e tem aqui o H invertido, ou seja, primeira para trás, segunda, terceira, quarta, quinta. A caixa de velocidades de 928 requer habituação. O seu manuseamento não é difícil, mas é preciso algum cuidado para acertar com precisão no engrenho. Numa condução rápida, o ideal mesmo é tratá-la com decisão. Mas estamos a falar, obviamente, de um automóvel completamente diferente do 911, desde o conceito a toda a mecânica, é um carro também que produz sensações muito diferentes de 911, ele é super estável, temos sempre a sensação de grande controlo, mas uh, parece que estamos num sofá, é um carro com reações bastante neutras, apesar de ter 300 cavalos apenas nas rodas traseiras, a verdade é que ele tem uma entrega muito progressiva, Ainda não me surpreendeu, em estradas molhadas e mantém-se como se estivesse sob carris. Transmite um à vontade, uma descontração, não deixa ninguém nervoso, a não ser pela rotação que consegue atingir. torna-se contagiante e ele parece que nos está sempre a pedir mais e mais. A ritmos elevados e apesar da sua maior potência, o 928 é um modelo que exige menos dotes de condução que o 911. Tem reações mais lineares e perdoa mais os pequenos erros, tal é o seu equilíbrio dinâmico. Há o seu romântico sobre este carro também, é um carro perfeito para uma longa viagem, muito mais que o 911 e sendo um 2 mais 2 o espaço até é considerável lá atrás. Uma das principais críticas deste carro era a falta de potência da travagem, confesso que não tenho queixas nessa matéria, sente-se a desaceleração, doseia-se bem e para mim eu não precisava ter uma mordida muito mais agressiva do que aquilo que tem. Mais tarde, o 928 foi equipado com travões mais potentes, assim como sistema ABS, algo aconselhável face aos diversos aumentos de potência que foi recebendo. E é pena que a Porsche tenha descontinuado esta linhagem dos grandes turas desportivos. Hoje em dia, se queremos algo parecido, temos que recorrer a um Panamera, por exemplo. E isso já não é bem a mesma coisa.